Olá, tudo bem? Eu sou o Neymar, lotérico e também fundador da DoraSoft. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre estornos, vamos lá? É muito comum alguns lotéricos me questionarem como que eles podem fazer para ter um controle efetivo e evitar problemas com estornos dentro das lotéricas. Em primeiro lugar, só quem tem autonomia para isso é quem tem senha, por isso, Preste bastante atenção na mão de quem você vai colocar essa senha. Além disso, você pode criar um método de controle onde você tenha anotado todos os motivos que causaram um estorno dentro da sua lotérica. Seja ele de contas, seja ele de serviços prestados ou inclusive em relação a jogos eu quero passar para você uma dica muito simples você tanto pode fazer uma planilha não eu não sou contra a planilha apesar de nós termos um sistema de gestão para casas lotéricas eu sempre falo se você controla a sua lotérica com papel com planilha ou com o nosso sistema o importante é que você vai decidir qual é o melhor método para você de acordo com o nível de controle que você escolhe para sua lotérica nesse caso eu vou te dar uma dica simples você pode utilizar uma planilha ou Compra um livro preto, sabe aqueles livros chamados ATA, que tem em qualquer papelaria? Pega ele, porque aquele livro tem as páginas numeradas, e lá você começa a colocar informação sobre todos os estornos que tiver dentro da sua lotérica. Se você quer saber quais são as melhores informações que você pode utilizar nesse livro, eu vou te dar uma dica bem simples vou deixar um formulário em pdf aqui embaixo que você pode também imprimir e você pode numerar ao seu critério e utilizar na sua lotérica você pode imprimir várias folhas e deixar lá para você poder se controlar se você não quiser comprar o livro se você quiser ter uma lotérica muito mais organizada de uma maneira gratuita é isso mesmo que você ouviu eu vou disponibilizar para você um sistema de controle de ocorrências onde você vai poder colocar todas as informações de tudo o que aconteceu dentro da sua lotérica dentro desse sistema ele é um sistema online e gratuito se você quer saber qual é esse sistema pode me pedir diretamente no meu whatsapp se você não tem meu WhatsApp ainda é esse daqui ó 9698 3422 e eu vou te passar acesso gratuito a um sistema onde você poderá anotar todas as suas ocorrências, e o que que você vai anotar nisso? É muito simples, você vai colocar a data da ocorrência, o horário da ocorrência, o TFL que aconteceu nessa ocorrência, qual foi o operador de caixa que fez isso, em relação a que tipo de serviço ou loteria aconteceu, o que fez com que acontecesse esse erro, se sei lá, a pessoa não tinha o dinheiro total, opa, se não tinha o dinheiro total, Dá um clique aqui nesse vídeo que você vai saber um pouco mais sobre uma tentativa de golpe quando a pessoa diz que não tem o um dinheiro. E você já vai evitar isso. E além disso, você vai anotar as outras informações que geraram esse estorno. Você vai poder imprimir esse formulário e pedir para que o seu funcionário e até mesmo o seu cliente assine. Dessa forma, vai ficar muito claro o erro que aconteceu e de que todas as partes envolvidas tinham consciência disso. Sim, isso vai evitar o problema para você, principalmente, de funcionário que pode fazer um estorno sem querer e que você não tenha tido conhecimento porventura a respeito disso. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, se foi bom, clique em curtir, pois ele me ajuda a entender que eu estou te ajudando dentro da sua lotérica. Peço para que você clique aqui em se inscrever no nosso canal e já ative as notificações. Dessa forma, assim que eu mandar novos vídeos, você vai ser notificado pelo YouTube. Desejo para você sucessos e produtividade!